Olá, eu sou a Adriana, analista comportamental e hoje eu vou falar um pouquinho sobre duas técnicas anti-procrastinação. Você costuma procrastinar nas suas tarefas? Então vamos lá, assuma o controle da sua vida e elimine os pontos cegos que estão travando seus resultados com essas duas técnicas que a gente vai conversar um pouquinho hoje. A procrastinação é um ponto cego real e isso acontece para todo mundo. O ser humano ele é naturalmente procrastinador, né? Porém, a gente procrastina de maneira diferente. É importante identificar qual que é o teu perfil comportamental predominante, ou seus perfis comportamentais predominantes, para que você entenda de que maneira você está procrastinando em cada tarefa que você tem para executar. Aqui eu coloquei né, a maneira como cada é, perfil comportamental costuma procrastinar. Então, o executor, que é aquela pessoa que gosta de, de fazer rápido, que é acelerado, que é multitarefas, faz mais de uma coisa ao mesmo tempo, ele procrastina ante a impossibilidade de fazer rápido. tá? Então, tudo aquilo que ele percebe que vai demorar demais, ele já para, ele tem uma tendência a, a paralisar diante dessas situações. O comunicador é aquela pessoa que, que gosta muito de pessoas, que gosta de se comunicar o tempo todo, né? E aí então ele tem uma, uma dificuldade muito grande em manter o foco, em manter a concentração é, numa rotina. O planejador ele procrastina ante a ausência de um motivo forte o suficiente para tirá-lo da zona de conforto, é aquela pessoa que, que gosta de se manter na, na, na zona de conforto, é aquela pessoa que tem muita dificuldade para é, manter o, o, o foco também de execução de, de tarefa, porque ele não gosta de mudança, ele não gosta de mudança de rotina, de mudança de, de, de tarefa, então isso acaba sendo um pouquinho difícil para ele. E o analista, que é aquela pessoa perfeccionista, que tudo tem que sair exatamente perfeito, ele tem muita dificuldade para iniciar quando ele vislumbra de fora que vai ser difícil de sair perfeito. Tá? Então a dica aqui para o analista, ou se você tem a perfeição e não é o analista, é justamente trocar a perfeição pelo melhor possível né? e, e tocar, parar de procrastinar nesse, nesse sentido. Mas vamos falar um pouquinho é, das, da, dessas técnicas. Antes de entrar na técnica, é importante a gente ter em mente que o principal recurso que a gente tem para minimizar a procrastinação é o comprometimento. Quando a gente está de fato comprometido com algo, é mais difícil da gente entrar nesses modos procrastinatórios. Isso independentemente do perfil comportamental que você apresenta. Então, a dica é buscar fatores que, te, que façam você se comprometer, que te comprometam com algo que você precisa realizar. Tem um texto... Do, de, um, de um filósofo alemão, o Goethe, eu gosto muito, e eu trouxe aqui para ilustrar um pouquinho esse, esse momento antes dessa nossa conversa sobre é, as técnicas, tá? Então fala assim: enquanto não estivermos comprometidos, poderá haver hesitação, a possibilidade de recuar e sempre a ineficácia. Em relação a todos os atos de iniciativa e de criação, existe uma verdade elementar cuja ignorância mata inúmeros planos e ideias esplêndidas. No momento em que definitivamente nos comprometemos, a providência divina também se põe em movimento. Todo tipo de coisa ocorre para nos ajudar, que em outras circunstâncias nunca teriam ocorrido. Todo um fluir de acontecimentos surge a nosso favor como resultado da decisão. Todas as formas imprevistas de coincidências, encontros e ajuda material que nenhum homem jamais poderia ter sonhado encontrar em seu caminho. Qualquer coisa que você possa fazer ou sonhar, você pode começar. A coragem contém em si o poder, o gênio e a magia. É muito lindo esse texto. E, e ele, ele ilustra exatamente o comprometimento, a forma como a gente deve é, se comprometer diante de tarefas importantes a serem realizadas, né? Eu costumo dizer que o comprometimento é o pitbull ali atrás da gente, né? Eu não consigo subir numa árvore, mas se tiver um pitbull atrás de mim, com certeza eu vou subir. Né? A gente dá um jeito ali e acaba subindo, não é assim que funciona? Então eu falo que o comprometimento é o pitbull, a gente tem que arrumar um pitbull para que a gente de fato consiga é, se comprometer. É, esse comprometimento, né? vamos falar um pouquinho dele, não é qualquer comprometimento, não é um, um, aquele comprometimento que a gente acaba adiando, né? é um comprometimento real, é de fato é aquele pitbull, né? Ele tem que doer. Esse, compromet esse comprometimento, se ele não doer, simplesmente não vai acontecer. A gente não se coloca em movimento se não tiver essa dor. O que, que é essa dor? É a dor da consequência de não fazer né, algo. Essa dor, ela tem que ser maior que a dor de fazer naquele momento. Então, é, eu vou dar um exemplo. Se você virar para mim agora e falar assim, olha, vai lá e, e ergue aquele carro, eu vou virar e vou falar, não, não é possível, como que eu vou levantar um carro? Isso é impossível, né? Agora, eu li uma história no, no Facebook um outro dia aí, falando que é, uma senhora de 51 anos, sem preparo físico especial algum, ela conseguiu erguer um carro. Em que situação? O filho dela estava debaixo do carro, o carro erguido por um macaco, e ele estava consertando o carro, ela estava do lado. O macaco arriou, deu um problema, o carro caiu em cima dele. Ela não teve dúvidas. Ela simplesmente levantou, foi lá e ergueu o carro para ele sair de dentro. Ela virou até objeto de estudo, isso aconteceu, não, não foi no Brasil, mas ela virou objeto de estudo para entender como que pode uma pessoa comum de 51 anos sem preparo físico especial algum levantar um carro de 1.500 quilos, então é a dor de ver o filho debaixo do carro, ela é maior, né? a dor da consequência daquilo é maior do que a dor de erguer um carro de 1.500 quilos, isso ilustra muito esse exemplo, ilustra muito esse texto do Goethe. É, a gente tem que se colocar em movimento e todo um fluir de acontecimentos, toda uma providência divina, assim que ele menciona, é, é, acontece para que aquilo nos favoreça. Então é um comprometimento real. tá, E aí, então, vamos para essas duas técnicas. Eu queria é, também fazer um parênteses aqui, que é importante a gente entender por quê, né, então, que a gente procrastina. Nosso cérebro, ele tem o sistema límbico, que é o sistema emocional, e a gente tem o, o neocórtex, que é o, o que controla ali o racional. Então, racionalmente, eu vou dizer, é, eu não consigo levantar aquele carro. Mas o sistema límbico, ele é, ele é mais forte que o sistema é, racional. Então, no momento da emoção, ele ganha uma força ali, e até ele, ele, o, sistema lim, o sistema límbico emocional, ele faz com que a gente procrastine porque ele quer poupar energia. É aquele sistema que quer é, poupar energia o tempo todo. É o sistema relacionado à nossa sobrevivência. Porém, nessa hora do comprometimento, da dor, é, da consequência que acaba sendo maior que a dor do, do momento ali, ele também te coloca em movimento, tá? Então é importante a gente entender por que que acontece isso e a gente sair da culpa, muitas vezes a gente se culpa, ah, é porque eu não fiz, porque eu me programei, porque eu planejei e não consegui fazer. Então é entre aspas natural do ser humano, tá? Então vamos falar um pouquinho das duas técnicas. A primeira técnica que eu trouxe aqui é a da gestão de tempo, tá? É a da tríade do tempo do Christian Barbosa. É, se você não leu esse livro, a tríade do tempo do Christian Barbosa, eu recomendo fortemente que leia, mas se você não tiver foco, se a vida estiver muito desorganizada e você está achando que não tem tempo, a gente vai, vou, vou trazer um resumo aqui, espero que te ajude a organizar essas tarefas aí do, do dia a dia, tá? Ele divide o tempo em três esferas, então a gente tem a esfera das tarefas urgentes, das tarefas circunstanciais e das tarefas importantes. As tarefas urgentes são aquelas que surgem ao longo do dia, e aí você precisa parar de fazer o que você está fazendo para acolher essa tarefa, que apareceu, né? Ela é urgente. Eu preciso parar tudo e lá e fazer essa essa tarefa, tá? Eu trouxe aqui três dicas, né? Que para ajudar nessas, nessas questões de urgências. O primeiro é o planejamento. Então, se eu tenho tudo planejado, mesmo que apareça uma urgência, não vai atrapalhar na minha rotina. Dizer não, né? muitas pessoas têm muita dificuldade em dizer não e aí eu não consigo falar não para aquilo e aquilo acaba atrapalhando a execução de uma tarefa que é importante para mim e eu me coloco em detrimento muitas vezes do outro. E delegar, né? a gente às vezes tem o costume de abraçar o mundo, de querer executar tudo e a gente nem percebe que, de repente, existem pessoas ao nosso redor melhores habilitadas, às vezes, do que nós para executar determinadas tarefas e, simplesmente, a gente não delega. né Então, é importante a gente perceber se a gente está numa dessas circunstâncias para que a gente consiga eliminar, de repente, algumas tarefas urgentes. Tá? As tarefas circunstanciais, eu falo que elas são as ladras do tempo. Então, são aquelas tarefas que, que não agregam valor nenhum, né? que roubam o nosso, o nosso tempo ou por fatores externos ou então por hábitos. Então, por exemplo, é aquele tempo mais alongado, eu dei uma pausa aqui para um café e aí eu encontrei uma pessoa querida e aí eu entro num bate-papo ali e aquilo rouba ali 20 minutos do meu tempo de execução de uma tarefa importante. É o tempo que eu perco no Instagram vendo a vida de alguém, né? um conteúdo que de fato não me agrega, não vai me agregar valor. Tá? E aí as tarefas importantes são aquelas que geram de fato resultado são aquelas que estão em conexão com o meu objetivo principal com, com as minhas metas tá normalmente essas tarefas elas estão ligadas ao nosso físico ao nosso mental ao nosso emocional e ao nosso espiritual então, é, pode ser uma atividade física, uma oração, uma meditação, é, enfim, o, o, a ida à igreja, né, relacionado com alguma coisa da nossa religião, ou simplesmente é, ler um livro, enfim, algo que de fato é, agregue valor, ou mesmo o tempo que eu estou despendendo para executar uma tarefa que é importante para mim. Tá? Então é importante a gente ter claro essa divisão que ele traz para gente com essa essa técnica, né? Então a tríade do tempo e a divisão em urgente, circunstancial e importante. De passar aqui, não. A metodologia da tríade, ela é representada por uma estrela de cinco pontas e cada uma dessas pontas representa uma etapa e a gente precisa executar nessa sequência, né? Em, em em sentido horário. Então a gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas pontas, é, para a gente é, reconhecer então qual que é essa etapa que eu tenho que seguir. A primeira etapa é a identidade. Essa etapa ela é a mais importante, é a etapa do autoconhecimento. É quando eu me reconheço como sou, como, quando eu reconheço as pessoas que são importantes para mim, como são, né? para que haja uma conexão. É aquele momento em que eu paro para pensar é, e me imagino velhinha daqui a uns anos. O que, que eu vou ter deixado de legado, legado em vida, né? efetivo, para essas pessoas que, que eu amo? Né? O que, que eu vou construir? Eu estou me utilizando... É, do, dos talentos e das competências que Deus disponibilizou para mim, para que eu construa algo de bom, efetivo, para que, de fato, eu deixe um legado para essas pessoas que eu amo, que estão ligadas a mim, ou mesmo para a sociedade, enfim. Quando eu paro para pensar em todos os papéis que eu exerço na minha vida e o que eu estou fazendo com aquilo que, que eu recebi, que eu poderia produzir, tá? Então é esse momento de reflexão e de autoconhecimento. Aqui eu preciso recomendar fortemente que você faça o um mapeamento comportamental se você não fez, porque traz uma clareza muito grande de, de, de aspectos meus individuais e também promove o reconhecimento do outro. Melhora grandemente o, os relacionamentos, né, as condições de relação. E a verdade é que o ser humano é relacional, a gente precisa se relacionar com o outro e a gente sempre vai mais longe quando a gente se relaciona, tá? O, a segunda ponta da estrela são as metas. As metas, elas são muito importantes para te direcionar e para fazer um filtro das tuas atitudes. Então, como que funciona, né? Eu tendo clareza de quem eu sou, e onde eu, eu quero chegar, fica mais fácil para eu traçar essas metas. né As metas de curto, de médio e de longo prazo. Tendo isso estabelecido, essa meta ela vai funcionar como um filtro do meu comportamento. É quando eu estou no caminho e aí eu olho é, para aquela atitude, para aquela atividade que eu estou exercendo e eu vou pensar. Essa atividade, da forma como eu estou exercendo, ela está... É, favorecendo a conquista do meu objetivo principal, e aí se não tiver, é quando eu vou parar. É quando a dor de parar é menor do que a dor da consequência. né? Então, é, eu sei que se eu continuar tomando Coca-Cola hoje, talvez eu não viva 100 anos, talvez eu não emagreça 10 quilos, né? que, é, que seriam os meus objetivos principais ali. Então, a meta, ela ajuda é, nessa filtragem de comportamento, nessa filtragem de, de atitude, tá bom? O planejamento, eu falo que é o mapa do tesouro, né? Então, eu preciso, é um GPS, eu preciso saber qual é o caminho que eu tenho que percorrer para chegar ali naquele objetivo principal. Talvez, sem um planejamento, eu chegue, mas vai demorar muito, né? É como eu, eu chegar num lugar que eu nunca fui com, com ou sem um GPS. Tá? Então, o planejamento ele é o mapa para chegar no, no tesouro, que é o meu objetivo principal. Aí a gente tem a organização. Né? Então, além de como chegar, eu preciso me organizar, eu preciso saber é, o que, que eu vou fazer primeiro, o que, que eu vou fazer depois, como que eu vou concluir. A primeira coisa para a gente começar a se organizar é a gente colocar a data, a data inicial e a data final. Se a gente não coloca a data, a gente não gera o comprometimento. Eu preciso ter a data inicial e ter a data final e organizar essas tarefas dentro desse tempo. É importante que essas datas sejam rigorosamente cumpridas, para que a gente, de fato, faça. Então, eu posso é, imaginar os modos procrastinatórios de cada perfil, que eu falei lá no comecinho aqui, e pensar, será que eu estou com vontade ali de elastecer o prazo final, porque eu não tive ao longo desse caminho condições perfeitas de executar como eu gostaria. Né? e aí eu entro no modo procrastinatório, eu vou lá e prorrogo a data final, e prorrogo de novo e de novo por N motivos, então é importante que essa data seja cumprida. É como a data do casamento, por exemplo, se chegar no dia do casamento e eu não tiver o bolo, eu vou casar, né? então se eu ficar esperando condições perfeitas, talvez eu não faça aquilo que eu preciso fazer. Tá? não vou obter, às vezes, um resultado de 100%, mas eu vou obter de 70% ao invés de zero. Essa tá? é essa consciência que a gente tem que ter com a organização, e aí a dica é colocar a data inicial, colocar a data final, e cumprir rigorosamente essas datas. E aí, a, a última ponta da estrela, que é a da execução, é a mais importante, é aqui que tudo acontece, é aqui que a gente vê o resultado acontecendo. E aqui eu trouxe um paralelo né, do erro clássico e do como fazer, então, de fato, para que tudo isso, todas essas é, coordenadas aconteçam no momento que tem que acontecer. Um, um erro clássico que todo mundo comete quando a gente começa a querer se organizar ali é fazer uma lista de tudo que a gente precisa fazer e aí, conforme a gente vai fazendo aleatoriamente, sem planejamento, sem meta, a gente vai dando check, né? E aí que antes da conclusão da metade daquela lista, e a gente sempre deixa as tarefas mais complexas para depois, eu já desisti de completar aquela lista, já entraram outras urgências, enfim, e eu não completo aquilo o pior de tudo isso é que eu estou mandando para o meu cérebro uma mensagem de que eu não sou capaz eu estou mandando uma mensagem de derrota e aí quando eu me deparo de novo com essa situação meu cérebro me joga lá para trás e fala, ó, oh, você já não conseguiu lá agora você também não vai conseguir de novo então é importante a gente corrigir isso e aí tem uma maneira certa para a gente fazer isso eu uso né, a técnica do, do do Christian Barbosa, e é essa que eu vou passar para vocês, mas eu vou falar como que eu oriento num programa de desenvolvimento individual, por exemplo, tá? Então, de fato, a gente vai começar fazendo uma lista, eu vou listar é, todas as atividades que estão pendentes, todas as atividades que eu faço no dia a dia, que são é, da rotina mesmo, e eu ainda posso incluir nessa lista aquilo que eu gostaria de fazer e não estou arrumando tempo para fazer. Então, por exemplo, ah, eu gostaria de criar o hábito da leitura, eu gostaria de iniciar a atividade física, ou iniciar um, um esporte, é, um curso, enfim, tudo aquilo que a gente quer fazer e às vezes a gente não encaixa na nossa rotina porque a gente acha que não tem tempo, tá? Feita essa lista, eu vou fazer uma classificação dessa lista, é, de acordo com a classificação das tarefas ali. Então, eu vou classificar o que é urgente, o que é circunstancial e o que de fato é importante. E aí sim, fazendo essa classificação, é que eu vou jogar isso para uma agenda. Tá? A ideia não é eliminar as tarefas circunstanciais e as tarefas urgentes, mas sim é, utilizar a maior parte do tempo nas tarefas importantes tá? Considerando ainda que muitas vezes eu tenho tarefas que são urgentes, mas que nasceram importantes, e aí eu não cuidei no tempo da importância, essa tarefa virou urgente, tá? Então eu vou organizar a minha agenda, colocando, priorizando as tarefas importantes e as tarefas urgentes que estão pendentes, tá? A ponto de eliminar essas urgências que eram importantes e viraram urgências. Eu vou lidar no dia a dia com as urgências que de fato entraram como urgentes, tá? Outra dica é que eu nunca vou ocupar 100% da minha agenda. Eu preciso ter tempo extra, eu preciso ter brecha para que se surgir uma urgência, eu não deixe de fazer aquilo que é importante, tá? Tá? E aí assim eu vou cumprindo. É importante no final do dia que isso gere uma reflexão. Eu consegui fazer? né? Qual que era a tarefa mais importante do dia que eu, de jeito nenhum eu poderia deixar de fazer? É, é, vai ser a minha prioridade do dia. Eu vou colocar mais duas tarefas importantes ali, ou talvez mais uma importante e duas urgentes para eu ir eliminando. Mas se eu não conseguir o porquê que eu não consegui, e aí a gente vai tomando consciência do tanto que a gente usa de tempo do modo circunstancial ali, e aí, se de fato não deu tempo, eu tenho espaço, por isso que eu nunca vou ocupar a minha agenda 100%, eu vou ter espaço para jogar essa tarefa desse dia que eu não consegui fazer para o outro dia, tá? E assim a gente vai indo até que eu consiga eliminar a, a maior parte das urgências e que eu consiga tratar das importâncias no tempo das importâncias para que também não virem urgências, esse é o objetivo. Existe um teste é, em PDF, deixa eu ver se eu coloquei no próximo slide, não, não, não coloquei, mas existe um teste, acho que eu coloquei talvez no, no anterior, em PDF é, se alguém tiver interesse, entre em contato comigo, pelas redes sociais, pelo WhatsApp também, é, que eu, eu vou passar esse, esse teste. É um teste autoexplicativo, você preenche é, o, as perguntas e no final você vê o resultado para que você tenha clareza do tanto que você está ocupando do seu tempo nessas três esferas. E aí a ideia é que o tempo importante você ocupe pelo menos 70%, do teu dia, né, das tuas tarefas, com essa esfera do, do importante. Ele é legal para trazer essa, essa clareza, tá? E aí, eu trouxe ainda essa técnica do, do Pomodoro, porque a gente pode ainda se deparar com uma situação que é assim, tá bom, eu listei, eu classifiquei, eu organizei as minhas tarefas na minha agenda, e mesmo assim eu não tô conseguindo cumprir. Normalmente, essa tarefa que eu não estou conseguindo cumprir, é uma tarefa longa, né? que demora, sei lá, duas horas. É um relatório que eu tenho que fazer que precisa de duas horas e eu não tenho foco, eu não tenho concentração, às vezes, para trabalhar duas horas seguidas em cima daquela tarefa. Ou então uma tarefa de grande complexidade, aquela tarefa que você começa e de repente você está até com dor de cabeça por conta de tanta informação e aí você vê que não está fluindo mais. Essa técnica do Pomodoro, ela ajuda muito é outra técnica, não é do. não está no livro da Tríade do Tempo, foi outra pessoa que inventou. E o Pomodoro aqui se refere a um tomate tomate mesmo. Né? Então, não sei se todo mundo conhece, mas tinha um tomate cronômetro de cozinha e a ideia é justamente isso, né? Para essas tarefas então, de tempo longo de execução ou de alta complexidade, a gente vai pegar um cronômetro, não necessariamente precisa ser o tomate, e eu vou programar 25 minutos, e aí eu vou iniciar aquela tarefa. Eu vou fazer, vou manter o foco por 25 minutos, não por duas horas. Isso já traz um conforto para o nosso cérebro naquela situação né, que eu falei, que ele está acostumado com a derrota. Agora ele vai olhar e vai falar, não, duas horas eu não consigo, mas 25 minutos é possível, tá? Então, eu vou sentar e vou fazer 25 minutos daquela tarefa. Pela técnica, não mais e nem menos que 25 minutos. Acabou os 25 minutos, eu vou fazer uma pausa de 5 minutos que a técnica chama de Pomodori. Então, para cada 25 minutos de execução de tarefa, uma pausa de 5 minutos. Essa pausa é para você alongar, para você tomar um café, para você fazer uma ligação para alguém, enfim, 5 minutos. E aí você volta para mais 25 minutos de tarefa e 5 minutos de pausa. Então, para cada 25 minutos de tarefa realizada, uma pausa de cinco minutos, um pomodori. Após quatro ciclos de 25 minutos, é, você vai fazer uma pausa maior, de 15 a 30 minutos, é você que decide, e aí você retoma para mais 25 minutos. Esse, esse retomar pode ser para outra tarefa ou pode ser para conclusão daquela tarefa ainda, tá? É tudo uma questão mesmo de, de organização. O melhor de tudo isso é a gente concluir os 25 minutos e comemorar e mandar para o cérebro, viu? Eu consigo. A sensação de bem-estar, de, de realização daquilo, ainda que fragmentado, ainda que eu não tenha concluído, ainda que eu precise deixar uma parte para a próxima semana, de repente é atividade corriqueira, eu tenho que executar toda semana, né? Eu estou mandando essa mensagem de vitória, eu estou curtindo o que eu consegui realizar, tá? Espero que tenham gostado. Estou é, à disposição para qualquer dúvida que tenham com relação às técnicas. E eu ia gostar muito de ouvir de vocês é, como é que foi a execução disso, se deu certo, se teve um resultado positivo ou não. Eu vou deixar aqui os meus contatos, WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, para qualquer dúvida, à à disposição. É, eu sou analista comportamental, eu faço um mapeamento comportamental, caso vocês estejam, tenham interesse, é, e eu explico melhor como que funciona o mapeamento. Tá bom ele, ele tem são duas horas de devolutiva é, você preenche um questionário eu uso um mapa de sistema que tem uma assertividade muito grande e ele vai trazer diversos indicadores sobre você que vai facilitar essa primeira etapa da ponta da estrela que é o autoconhecimento. Então estou à disposição tá aqui os meus contatos é, e qualquer dúvida ou qualquer necessidade, Estou aqui, estou à disposição.